Construir uma piscina como essa, mas usando apenas ferramentas modernas como picareta, paz e enxadão não é uma tarefa fácil. Sem o uso de uma equipe como esse pessoal, essa piscina demoraria semanas para se concluir. Mas, pasmem, existe duas estrelas no YouTube que com apenas pedaços de paus, constrói piscinas em torno de uma casa subterrânea em pouquíssimo prazo. Eles são os cambojanos que estão dominando a internet com seus vídeos surpreendentes. Quem já passou algum tempo assistindo esses vídeos, com certeza já teve uma dúvida. Eles realmente constroem casas com piscinas sozinhos? Suas ferramentas são realmente esses pedaços de paus? É possível morar numa casa subterrânea como essa? As respostas para essas perguntas estão ocultas nos vídeos deles e o que passa despercebido diante dos nossos olhos é o que vamos revelar. Existem centenas de canais primitivos no YouTube, o que mostra que esse gênero despertou interesse de criadores. Mas o canal que vamos abordar aqui é esse canal. E nesse vídeo, há algo oculto que ao ser revelado, pode sanar algumas dúvidas e questionamentos. Nesse vídeo, apenas um rapaz com um pedaço de madeira cavando a terra no meio da floresta é capaz de construir uma casa subterrânea com piscina. É só observar o vídeo que já aparece algumas incoerências, como a que vamos revelar. Observe bem a largura dessa madeira dele. Agora observe a espessura das cavadas que foi dada aqui na terra. Essa cavada condiz com esse pedacinho de madeira? Bom, isso é no mínimo algo estranho. A questão de afundar um objeto na terra está ligado diretamente à força exercida. Quanto maior a força, maior é a profundidade do corte. E a pergunta é, com esse pedaço de madeira na mão do rapaz, conseguiria fazer esse tipo de corte? Pelo que sabemos, essa madeira é bem leve, diferente de uma cavadeira ou enxadão de ferro, que com o peso do próprio ferro, se pode fazer esse tipo de corte. Esse lado da parede da piscina, vemos as marcas das cavadas. Seria um objeto muito mais cortante e muito mais largo que fez essas cavucadas. Bom, o certo é que esse rapaz não está cavando esse buraco sozinho. E que em alguns momentos, há cortes nas imagens. E é inserido no ar do trabalho mais pessoas com outras ferramentas. E o que é mostrado é apenas as cenas cortadas para ele. Por ser um trabalho bem feito de edição, faz a mente da gente já ficar preparada para imaginar que todo o processo foi feito dessa forma. Nesse outro vídeo, onde são dois rapazes, os construtores, observamos os cortes da parede da piscina. Seria esses cortes feitos realmente com as cavadeirinhas deles? Mais adiante no vídeo, observamos esses riscos de cortes, esses riscos condizem com essa cavadeira? Para fazer um risco profundo com essa cavadeira, necessita de uma super força para empurrá-la a terra dentro. E esses rapazes dão muito golpes, resultando em pouquíssimo espaço cavado. Apenas com o efeito do time-lapse seria possível comprovar se realmente esse homem sozinho fez essa casa com piscina. Mas, esse efeito jamais será usado nesses conteúdos. Nesse outro vídeo, dois rapazes constroem essa cabaninha com piscina. E observamos que eles usam grama em volta da sua piscina. E essas gramas foram arrancadas com esse pedaço de madeira que eles usam como ferramenta. Bom, no método manual, arrancar grama se consegue usando uma enxada bem larga ou enxadão, e vai cavando em volta do espaço a ser arrancado. E dá uma levantada e vai cortando por baixo. Até ela se soltar como um tapete ou uma placa do espaço desejado. Mas dá para acreditar que eles arrancaram grama realmente com esse pedacinho de madeira como ferramenta? Essa madeira é capaz de cavucar grama toda redonda ou comprida? Observe então eles cavucando grama. Eles começam cavucando em volta e a grama já se balança toda antes de sair. E eles pegam a grama toda cortada e levam para pôr em volta da piscina. Agora perceba que esse rapaz esbarra nesse pedaço de grama que já está solta. E ele continua cavando. Teria eles mesmo já deixado a grama cavada com outro tipo de ferramenta? E deixado já solta para facilitar a cavada com essa madeira arredondada deles? Vamos ver de novo com atenção. Seria isso um furo de filmagem que passou despercebido? Navegando pela internet, quem nunca já deparou com os vídeos de escavadores que constrói casas com piscinas no meio da floresta? Ao assistirmos, somos surpreendidos ao ver dois rapazes usando apenas ferramentas primitivas, construindo uma piscina inteira sozinhos. Eles renunciaram à tecnologia moderna e prova que as ferramentas primitivas podem sim construir coisas fenomenais. Eles são os geniais criadores de conteúdo para o YouTube, chamado de tecnologia primitiva. Seus canais têm milhões de views. É notável que esses conteúdos têm dado muita audiência e consequentemente aos produtores muito dinheiro e aos que assistem dúvidas e questionamentos. Seria possível duas pessoas com apenas pedaço de madeiras escavar e construir casas e piscinas no meio da selva? E essas construções são seguras? Realmente eles as constroem para morar? Seria esses vídeos falsos, com o objetivo apenas para ser mostrado no YouTube? Há nesses vídeos algumas verdades escondidas por trás deles? Quer saber as respostas para essas perguntas? Então, analise todas as verdades que vamos apresentar. Existem inúmeros canais de construções primitivas, e quase sempre com o mesmo formato, um ou dois rapazes mal vestido que parece morar no meio de uma selva e constrói uma casa usando apenas ferramentas manuais enquanto são filmadas. O que é verdade e o que é mentira nesses vídeos? É o que vamos descobrir. Tudo o que se sabe é que esses construtores são da Camboja. E começamos com esse vídeo de mais de 130 milhões de visualizações do canal Primitive Survival. Dois rapazes no meio da floresta começam a cavar sua piscina e observe as ferramentas. Isso é uma vanga. Bom, essa ferramenta não é tão primitiva assim. Esses canais no YouTube parecem ter algo em comum, parecem idêntico um ao outro. Dá-se a entender que há uma equipe de produção por trás. Bom, na verdade, pelo menos nesse vídeo, não há uma equipe e sim são eles mesmo que fazem as filmagens e edição. Nesse momento do vídeo, aparece a sombra da pessoa filmando e se observar ele está com o um celular. Veja de novo. Vídeos, como os deles, dá perfeitamente para filmar e editar pelo celular, por ser uma técnica de videografia e edição bem simples. Ao assistirmos o vídeo, vemos que eles surgem do nada no meio dessa floresta. Constrói sua casa dia e noite saem de manhã da casa já quase pronta para mais um árduo dia de trabalho e anoitece e vão para dentro dessa casa isso dá a entender para quem assiste que eles realmente moram na casa bom na verdade é que eles não constroem essa casa para morar isso não passa de uma encenação pelo simples fato de observarmos no decorrer do vídeo uma casa de alvenaria observe nesse canto esquerdo Veja de novo. Essa provavelmente é a casa que eles moram. Agora olhem com atenção para essa cena. Percebeu que tem uma garotinha ali do lado direito? Supostamente uma filha ou parente dos rapazes. Nesse vídeo... É filmado apenas dois rapazes sozinho, fazendo tudo, cavando, retirando a terra, buscando os bambus e a pergunta é, é possível dois rapazes construir tudo sozinho? A resposta é não. Obviamente eles não estão sozinho, dado o trabalho de quem filma. Eles dão passagem de tempo, mas grandes pedaços de trabalho são feitos fora da câmera. Eles nunca dizem que fazem suas casas e piscinas sozinhos, mas o formato do conteúdo comprova que realmente pessoas sozinhas não conseguirá fazer em curto tempo. Isso porque sem perceber, os editores deixou passar essa cena. Observe acima do vídeo, duas pessoas e uma pá. Veja de novo. O que estaria fazendo acima essas duas pessoas com essa pá no chão? Se você observar bem, as ferramentas que eles usam, é uma espécie de vanga, que serve apenas para cavar. Já uma pá como essa que aparece, serve tanto para cavar como jogar a terra para cima. Nesse outro canal também do Camboja, eles não escondem que são vários rapazes que faz a construção no método manual. Isso sim dá para comprovar que não há o uso de uma retroescavadeira ao desligar a câmera. Apenas com o efeito do timelapse seria possível comprovar se realmente esse homem sozinho fez essa casa com piscina, mas esse efeito jamais será usado nesses conteúdos. E essas foram algumas possíveis evidências sobre esses canais primitivos seus vídeos não são verdadeiros, no sentido de construir tudo sozinhos, morar nessas construções, usar ferramentas primitivas, mas isso não tira o mérito deles sobre essas construções feita por eles no meio da floresta, que são magníficas. Não tem como acreditar que apenas dois homens consiga construir uma piscina em curto prazo, sem usar ferramentas modernas como par, picareta ou enxadão. Mas mesmo assim, isso não desmerece o trabalho deles, que através de seus vídeos conseguimos lembrar que já existiu um mundo pré-tecnológico. A formidável popularização desses vídeos deve-se a curiosidades das pessoas, pelos simples fatos de já ter atingido todo o uso de tecnologias modernas possíveis. Daí, a necessidade de regressar à natureza e descobrir métodos primitivos de construir. E esses canais acertaram em cheio em produzir esses tipos de conteúdos. A crítica que fica é, os vídeos desses canais não é um tutorial autêntico. É assim armados com encenações que serve apenas para ser mostrados no YouTube e entreter. E não deixar explícito que há uma equipe por trás faz parte do conteúdo para deixar quem assiste a impressão que tudo aquilo mostrado é real. E isso obviamente gera milhões de visualizações e compartilhamentos. E todo mundo que assiste fica indagado. Como esses dois homens são capazes de construir essas obras de arte sozinhos? Embora não seja um tutorial verdadeiro, ficamos fascinados diante de tantas criatividade. Realmente essas construções são fenomenais. O interessante é que com o avanço da internet, só permanece enganados quem quer.